Olá, gente, tudo bem? Ralfo Novaes na área, começando mais o um programa Passando a Limpo do Público ao Público. Bom, gostaria de começar esse programa dizendo que eu sou autodidata em ciências políticas. Eu estou estudando ciências políticas, por isso achei importante trazer essas informações para vocês. Hoje nós vamos falar dos três poderes no âmbito municipal, que é o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Porém, eu vou focar nos dois principais para mim que é o executivo e o legislativo, o executivo é o prefeito, tá, que cria leis para o município, e o legislativo são os vereadores, que também criam leis, mas o papel principal é de fiscalizar o executivo, fiscalizar os projetos criados pelo prefeito, tá, então o que acontece? Aqui na cidade de Esmeraldas, nós estamos vendo que esses dois poderes, eles não estão efetivamente trabalhando como deveriam, porque a cidade está cheia de buraco, a cidade tá com rolo de terra, a cidade tá um caos, né? E, assim, gostaria de sugerir aos vereadores que estão acompanhando o nosso canal que eles pudessem se empenhar mais, né? Em favor da população de Esmeraldas e também solicitar ao prefeito que, por gentileza, prefeito, olhe com mais carinho para nossa cidade, né? É, faça o que o senhor deve fazer, né, dentro da administração pública. E vou falar também, agora, com você aí que tá me escutando. Você não apertou o botãozinho lá, piriri, na hora de eleger o seu candidato, o seu candidato a prefeito, a vereador? Pois é, você tem um papel fundamental nisso, que é o quê? Que é cobrar essas pessoas, ir lá e perguntar pra ele, bate na porta dele, que nem ele fez com você, ô oh, meu amigo, o que que tá acontecendo? Você foi na minha casa, me prometeu um monte de coisa, eu não tô vendo nada acontecer, né? cobra ele, cobra o prefeito, sabe, gente? A gente não pode deixar essas coisas acontecerem da forma que estão acontecendo, nossa cidade jogada das traças, como está, e ninguém fazer nada, né? O meu papel eu faço, que é cobrar os vereadores da minha região aqui, entendeu? Então, assim, eu peço que vocês também comecem a fazer isso, se conscientizem que esse é o nosso papel dentro do nosso município e dentro da nossa sociedade, ok? Uh, então, assim, esse, cur... esse vídeo está sendo bem curto, justamente para passar essa informação com mais clareza, tá? Então, deixando sempre uh, vocês a parte do papel de cada um dentro da nossa sociedade, tá? E eu gostaria de agradecer as pessoas que estão acompanhando o nosso canal, que estão nos incentivando. Nosso canal tem, tem sido visto uh, de uma maneira muito positiva, né? Levando informação a você, e eu quero deixar bem claro também que eu não sou candidato a nada, tá? Não sou candidato nem a síndico de condomínio, ok? Então eu quero agradecer primeiramente ao Marcos Jornal Digital de Esmeraldas, né? Marcão, muito obrigado pelo apoio, pelo incentivo. Agradecer ao pessoal e mandar um abraço lá para a Rádio CDL de Esmeraldas. Agradecer ao doutor Melquisedeque de Castro, que tem nos acompanhado. Obrigado, doutor. Agradecer também ao doutor Anderson Vieira, aqui do São Pedro. Muito obrigado, doutor, pela, pelo apoio, né? pelos comentários, agradecer o Anderson da Mercearia, aqui do Floresta Encantada, um abraço para você, Anderson a Jaine Solange de Sete Lagoas muito obrigado também pelo carinho pelos comentários, agradecer o Fabiano Andrade do Recanto Verde ô oh, Andrade, muito obrigado pelo seu apoio, né uh, eu escutei falar muito bem de você, viu o uh, Cleito Fernandes, Cleitão muito obrigado também por estar nos acompanhando o Rodrigo Santos Alves, aqui do Floresta Encantada, obrigado também Ok, por participar sempre na nossa página no Facebook, a Juliana Rocha e o Brucutu também, moradores do Floresta Encantado, obrigado a vocês, tá? Gostaria de deixar também o meu WhatsApp, para que vocês enviem sugestões, uh, comentários, dúvidas, tá? Meu WhatsApp é 319-9958-4685. Participe do nosso programa, envie sua solicitação, sua reclamação, sua sugestão, uh, a... Fala com a gente, tá? Uh, outra coisa que eu gostaria de falar é que no próximo vídeo nós estaremos falando sobre a hierarquia da Câmara dos Vereadores, tá? E a primeira pessoa que eu vou pegar pra falar vai ser o presidente da Câmara, ok? Então eu gostaria de pedir pra você deixar seu like, clicar no sininho, se inscrever no nosso canal, que isso é muito importante pra gente, ok? Muito obrigado, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!